Considerando que a COVID é uma coisa nova né, no ambiente da assistência de saúde, inclusive no meio científico, é uma novidade para todos nós a COVID, isso faz com que os profissionais de saúde e os serviços de saúde, para poderem cuidar adequadamente das pessoas é, com COVID, eles precisam de muita informação atualizada é, e de alta qualidade técnica e científica para que possam prestar o cuidado adequado e correto às pessoas. Então, num momento desses, em que a sobrecarga de trabalho já é grande, a sobrecarga de informações é grande, a necessidade que eles têm de estarem atualizados e acompanhando cotidianamente essas novas informações, e aí começa a chegar muita informação falsa, isso cria um transtorno muito grande para os profissionais e para os serviços de saúde porque eles começam a ficar desorientados por várias questões. Primeiro, porque falta muita informação atualizada de qualidade em tempo para que eles possam prestar o melhor cuidado possível. Além de faltar a informação de boa qualidade, sobra informação de má qualidade. Então, isso repercute no, no atendimento aos pacientes, no cuidado das pessoas, aquém do que poderia ser se o fluxo de informações fosse melhor. Então, isso gera insegurança no ambiente de trabalho, em algumas situações gera condutas incorretas né, na assistência de saúde, de modo que o prejuízo é muito grande. Então, se nós tivéssemos uma alternativa de garantir a circulação somente de, de informações de alta qualidade, né, e também garantir que os profissionais de saúde possam ter acesso a informações sintetizadas e de qualidade, para que eles possam, em pouco tempo de leitura, conseguir apreender as novidades é, em relação ao tratamento e outras coisas relacionadas à COVID, isso ajudaria demais os profissionais que estão na ponta do atendimento, principalmente o pessoal que está lá na atenção básica, que atende um volume grande de pessoas, né, e que o acesso a informações de qualidade é indispensável para que eles possam prestar um bom atendimento.